Deixa eu te contar uma história... Um belo dia o pai chegou pro filho e falou assim... Filho... Hoje... Esse dia... Eu sou totalmente seu... Você escolhe... O que você quiser comer... Onde você quiser ir... O que você quiser fazer... Hoje eu tirei o dia para você... E aí eles foram juntos... Aí foram num parque... Foram almoçar junto num restaurante... Eles se divertiram... Foram na piscina comeram sobremesa, foram na sorveteria. O menino aproveitou o dia inteirinho com o pai. Chegou em casa, foi lá tomar um banho, cansado. Aí o pai o levou até o quarto, deitou. Aí o pai deu um beijo e disse, boa noite, filho. Ele segura na mão do pai e diz, não, pai, vamos orar. E aí ele faz uma oração e diz assim, Deus, quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai o meu pai é o meu herói, ele é sensacional, ele é fantástico o pai, um um nó na garganta mas, respeito a oração da criança deu um beijo de boa noite o menino falou, bença pai, e ele, Deus te abençoe ele sai e fecha a porta ele vai pro seu quarto do lado, cai de joelho e diz, Deus não ouve a oração do meu filho porque eu sou adúltero eu sou trapaceiro, eu sou mentiroso, eu sou corrupto. E naquele momento que ele vai confessando aquilo que ele é, há um quebrantamento, ele começa a chorar copiosamente. E naquela noite, Deus restaura a sua vida e o transforma de forma poderosa. Sabe o que eu quero te dizer? Saiba que seu filho aprende não o que você fala, mas aprende aquilo que vê você fazendo. Porque ele, você, é o herói dele. É você que é o espelho dele. E eu quero que você saiba que o seu filho está orando assim, pai, eu quero ser igual. O senhor, ele está orando dizendo, Deus, eu quero ser igual ao meu pai. Uma menina dizendo, Deus, eu quero ser igual à minha mãe. Ei. Se seu filho fizer essa oração, como é que você vai ficar? Eu o que você refletisse sobre isso. Você é o espelho do seu filho. Fique com essa mensagem. Vamos para cima. Deus te abençoe. E não se esqueça, você nasceu para estar em chamas para as nações.